Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. E esse é o nosso episódio número 4 da série do Violão a Sanfona, onde eu conto aqui como está sendo o meu processo de aprendizagem, o dia a dia do estudo desse instrumento, pensando já no instrumento que eu já toco, que é o violão, já faço arranjos e já toco há bastante tempo. E agora pegando a sanfona, acabei de completar dois meses com o instrumento e vamos para o nosso episódio número 4. Queria pedir para vocês curtirem aí o vídeo, compartilhar para todo mundo. Não deixa para o final não, porque senão vocês esquecem. Valeu, bora. Nesse episódio vou falar um pouquinho do que eu estive estudando que foi os arpejos e o encadeamento de acordes. O arpejo ele é como a gente forma o um acorde tônica terça quinta e sétima. E aí a gente tocando isso a gente forma o arpejo do acorde Quando a gente toca assim separado a gente tem um arpejo. Quando toca junto a gente tem um acorde. Beleza? Pensando nesse, nessa questão do arpejo, a gente tem o um encadeamento de acorde, que é quando você tem é, um acorde próximo do outro, mudando uma nota, duas notas, sem ter que ficar mexendo a mão para lá e para cá, assim, você tem um acorde do lado do outro. Eu tenho aqui um Dó maior. Se eu trocar a nota do Dó pela nota Si, eu tenho Mi menor. Beleza? Como é que eu formo o acorde de Dó? Dó B Sol. Como é que eu formo o acorde de Mi? Mi, Sol, Si. A única diferença é o acorde de Dó ele tem o Mi e o Sol. O acorde de Mi também tem o Mi e o Sol. Eu só tenho que tocar, trocar a nota Dó pela nota Si. Então se eu estou fazendo Dó aqui, aí eu troco a nota Dó pela nota Si eu tenho Mi menor. Tá vendo? Vou fazer uma outra formação aqui. Ó. Aqui eu tô tocando Sol, Dó, Mi. Eu fiz uma inversão. Você sabe o que é inversão? Se não sabe, comenta aí no vídeo aí que eu faço um vídeo explicando. Ó, sol, Dó, Mi. Uma corda de Dó na segunda inversão. Ó. Se eu trocar esse Dó pelo Mi, eu tenho um Mi menor. Tá vendo que eu só mexi um dedo? Ó. Sem é encadeamento de acordes você tá fazendo aqui aí eu posso fazer aqui ó um Fá pertinho com a mesma forma que eu fiz o Dó só puxei a forma toda pra baixo ó. aí se eu puxar mais uma vez ó Sol Fá Mi menor e Dó esse é o episódio de hoje número 4 do Violão Sanfona se você gostou curte, compartilha aí e bora arpejos formação de acorde, encadeamento de acordes beleza? Bora pro próximo vídeo. Até a próxima.